bande guru Padadandam dandam bhakta binda samannitam Sri Chaitanya prabhu bande sahoditam sri nanda nandanam nanda bande radhika charana dayam gopijano samayuktam bindavanam anu Bancha kalpator uvasya ke pásindu bevacham, Kati tánang pavu nebhva vaisna vibhya namaha Mukankaroti bachalang pangung lang yat giram, Yatki pátamahang bandi paramanandamadvam, Vrindhavai tu siddhe bhavi piyavai kesvascha, shna bhakti pade devi sattva tvai namo nama nara ayuna namas kitta nara ncha iva narattama devin sara svati tato jayo mudire saṅkirta ne kishna katho gauri ya patr asyo prakāsa guru hakti yukta Vakti-pramodakṣa-jago-dhara-ma-dhaya-m-sada-paribha-bha-bha-gna-mabhishtu-do-hum paribha bha bha gna mabhishtu do padam siva veran saranyam utam sara nyam bandhe mahāpuru sate charunā yat Vespuri jito kemapigobodushvadarsh purunanuragara sosagara saramuti saradhi kamo e kada kikam karos Sri Krishna Chaitanya prahunetananda siad deita gada dharasiva kaura Krishna Chaitanya prahunetananda Shri Adyaita Vada Dharasivasadhi Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Ajanulambita huja kanaka bodatu Shankir Tanaika Pitaru Kamala Yataksu Vishambaro Dijawaro Jugodharma Palu Bandeja Gatuya Karu Karuna Bataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rām, Hare Rām, Rāmura Rām, Hare Namām igaṅgheta vapaṁ dupankajam surā suraira bandito divvarūpam bhuktiṃ ca muktiṃ sinitam bhavana rupe na sada nara kalapam gauri Gauri-nirantara-vivu-shih-tava-mabhagam Narayana-pryam-anangam-adapa-aram varana shanatham Bhagisha Jusho Badane Lakshmi Rijasha Cha Bhakshasi Jasyasthi De Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Rama. jeva mai se kita sao hi jane -de -eh -sa -ja su deha नो युक्ता जवदासा सो लोके जीवामैषे कित सौ हिdartा जो ने सुदेहान्तरवा टिकेशु युक्ता जवदासा सो लोके Gaudiya Gostipati Sri Sri la Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse Uma interpretação lógica não pode ficar entre você e a verdade absoluta. Sri Sri Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que uh, uma, o raciocínio lógico não pode se interpor, não pode ficar de pé diante da verdade absoluta. Se você quer interpretar tudo com lógica racional, a verdade absoluta desaparece de nós, ela se nos abandona. Se nós quisermos aplicar a nossa interpretação lógica, o nosso raciocínio lógico, para entender Krishna, nós não podemos fazer bhajana, não podemos fazer vida espiritual, não podemos cantar os santos nomes. O que significa bhajana e o que significa sadhana kriya? Qual é a diferença entre bhajana e sadhana kriya? A maioria das pessoas se confunde com é a diferença entre Sadhana Bhakti, bha -bhakti, sadhana -bhakti, e -bhakti. Bhava Bhakti Prema Bhakti. As pessoas também não têm ideia sobre a diferença entre Bhajana Kriya sadhana -bhajana. e Sadhana Bhajana. O -bhakti. Bhakti, Sadhana Bhakti. Sadhana significa prática em sânscrito. Okay. Srila -sri Prabhupada explicou que Sadhana Kriya Sadhana Kriya, não tem efeito na alma, ou seja, a prática uh, espiritual, ela não tem efeito na alma. Nós já explicamos que a sua alma está dentro de você e o Paramatma está com ela. E ela está coberta por duas coberturas, uma cobertura de matéria sutil e uma cobertura de matéria grosseira. Então, quando você faz bhajana Kriya, quando você, você pratica adoração, essa bhajana kriya, Bajana kriya to your level. ela não pode tocar a atma. A sua mente está material. A mind. material é mind chamada chid. é chamada O muitas vezes, pode ser be com não chid. A mente, segundo Bhaktivinoda Thakur, pode ser comparada com tida Abas. E esse tipo de mente não pode nos ajudar com a sombra da consciência. A mente, né, Chit Abas, Abas, que significa sombra. Chit significa consciência. Então, a mente ela é a sombra da consciência. Então suponha que você tomou abrigo nos pés de Lotus Vaishnava Puro, que você tenha feito Sangha, que você se associou com um santo. E que você tenha feito. Eh, tiver, o, seu, o primeiro passo é fé, ouvir de um sadhu, e alcançar fé em Krishna. E depois disso, você pode alcançar sadhu sanga, associação com o Vaishnava puro. E depois disso, Bhajanakriya, ou seja, a prática da adoração. Então antes da, da fé, você tem que se associar preliminarmente com o um sábio tem uma sadhu sanga preliminar, porque se você não encontra um sábio, como é que você vai conseguir ter fé? Então, depois, a segunda vez que você tem sadhu sangha, você vai conhecer o devoto puro, ou ter diksha, ou ouvir o harikata, e depois disso você vai começar a cortar os anartas. E Depois de cortar os anartas, você vai ter fé firme, nista. Então, existem duas sadhusangas, uma preliminar e uma secundária, que ocorre depois da fé. E você vai aceitar um guru nesse estágio. Depois, o seu processo de diksha vai acontecer. E você vai aprender como adorar Krishna, todo o Siddhanta. Então, essa segunda sadhusanga compreende todos esses passos: tentar aprender o Siddhanta tentar ter diksha, tentar servir o guru. Então, quando você aceitar o guru dos pés de lótus, talvez você ainda não tenha 100% de inclinação para o processo, ou talvez só 80%. Então, essa submissão parcial, ela não é integral, ela não ajuda você a fazer bhajana. Você tem que fazer uma submissão completa. Então, você está fazendo bhajana Kriya. você está praticando a adoração. Então, o cantar dos santos nomes vai te ajudar a cortar os anartas. Os anartas, aos poucos, você vai identificando e eles e vai retirando um por um. Esse harinama, esse canto dos santos nomes, antes de cortar os anartas, ele não está puro. Ele chama-se namabas, ele é a sombra dos santos nomes, a sombra dos santos nomes pode te liberar do samsara, das reencarnações, mas você não alcança Bhakti ainda. Então quando você faz bhajanakriya, você consegue alcançar o seu próprio nível mental, mas não além disso. Depois que você corta os seus anartas, você faz o verdadeiro Bhajana. Naquele momento, a Swarupa Shakti Kripa, a forma da misericórdia, te ajuda a avançar. Se Swarupa Shakti aparece dentro do coração de um devoto, então pela presença dessa Swarupa Shakti, essa forma transcendental, todos os sensos sentidos, os órgãos dos sentidos se tornam positivos. Eles já existem, obviamente mas eles vão ser alinhados, eles vão ficar positivos com essa vida espiritual. Quando a forma transcendental da misericórdia aparece dentro do seu coração, pela influência dessa Swarupa shakti, todos os seus órgãos e sentidos vão responder positivamente. Seus olhos vão tentar enxergar o Senhor Supremo, o seu ouvido vai tentar ouvir o Senhor Supremo, a sua língua vai desejar cantar os santos nomes o dia inteiro. Então, pela influência de Swarupa Shakti, pela misericórdia de um Vaishnava, então, nesse caso, a influência de Swarupa Shakti pode ajudar todos os seus órgãos dos sentidos. Agora, nesse ponto, o Guru Vaishnava pode entender que Bhakti chegou até você. Então, caso contrário, o Bhakti fica numa no, suspensa, ela fica numa, numa, numa su, condição suspensa no espaço. Então, quando você vê que o devoto aplica todos os seus órgãos dos sentidos, fazendo seva, aí fica óbvio que ele alcançou Bhakti. Ele se interessa em cantar os santos nomes, se interessa em fazer parikrama. Sem parar. E aí você consegue uma vantagem para fazer Bhakti, obviamente. Isso é o Sada, né? O verso com o qual nós começamos hoje esta aula foi pronunciado por Rishabadeva. Rishabadeva. Deva. Aqueles que desenvolvam uma relação amorosa. Comigo, Krishna diz, aqueles podem cortar todas as amarras da matéria. Okay, se eles estiverem numa vida familiar, numa vida ligada ao afeto, esse apego pode ser cortado através da fé no Senhor Supremo. Total, qualquer tipo de apego sobre dinheiro, posição tudo isso, qualquer atividade material que você tenha se torna irrisório leve, nada consegue te colocar em verdadeiro problema então o guru os Vaishnavas arranja esse parikrama para que a gente consiga a misericórdia de Swarupa Shakti então os devotos nos dão a facilidade a vantagem de conseguir de alcançar sadhu sanga, de nos associarmos com os devotos puros, depois nós fazemos o parikrama, ouvimos o harikata e todos os órgãos dos sentidos, eles são ocupados no parikrama. Então, sobre o parikrama de Vrindavan já dissemos, diz Shambhava, que o Dhamma é ele é realidade consciente e eterna. Portanto, não podem ser vistos com os nossos olhos materiais. Uddhava está eternamente em Vrindavana, mas nós não podemos vê-lo. Mas já dissemos que quando Parikshit Maharaj, quando eles fazem Sankirtana, né? Os devotos puros fazem de Sankirtana no local onde está Udhavaji ele se manifesta, ele sai de dentro da floresta e eles imploram para ele, por favor, pronuncie o Bhagavatam, nós gostaríamos de ouvir. E muitos devotos estão, não somente Udhava, Rupa e Sanatana Goswami também estão eternamente em Vrindavana. Em Varsana, um Baba abandonou o corpo 50 anos atrás, isso aconteceu. E alguém viu esse mesmo Baba cantando os santos nomes nas montanhas de Varsana, ali na região de Vrindavana. Então está escrito no Shastra que aqueles que abandonam o corpo e gostam tanto de cantar os santos nomes, você pode vê-los às vezes cantando por Vrindavana. Então, em Vrindavana, eu disse ontem, disse Shambhava, que Gopeshvara Mahadeva, a deidade do Senhor Shiva, se manifestou lá. Desde quando ninguém consegue dizer? Quando essa deidade se manifestou? Então, sobre o Rasastali sobre o local da Rasa Lila. Nós temos que entender que tal local é vivo vasto. Você vê uma área material. Você fala esta área é aqui? Quantos metros tem? Mas quantos mil, bilhões de golpes cabem aqui? Não, não é uma questão geográfica. É uma realidade transcendental que se manifesta e se apoia naquele local. Mas a medida, o perímetro do local onde acontece a dança da raça é transcendental, então você não pode entender qual é o seu tamanho. Muito bem, Maharaj está falando dessa árvore eh, que cresce ali no local da raça, da, da raça Lila. E os Goswamis pegam uma muda dessa árvore e essa muda está lá, no raça Stali. E lá também vocês podem ver que está a deidade de Gopeshwara Mahadeva, pois ele foi o único a poder entrar na Rasa Lila. Num caso especial, extraordinário, numa forma feminina, um Sr. Shiva pode entrar na Rasa Lila. Então todos os dias no templo de Gopeshwara Mahadeva, você pode ver que de noite eles os vestem com panos, com sares, e se você puder <risos> dar água para eh, Gopeshwara Mahadeva, isso é algo muito importante, fazer alguma oferenda. Perto do Gopeshwara Mahadeva, do templo, existe um outro local chamado Lalababu Mandir, o templo de Lalababu. Esse Babu era uma personalidade muito importante, ele não era um homem ordinário. Antes, ele era um materialista. Ele era um homem de negócios. Ele tinha tanto dinheiro, tantas propriedades, que você não poderia nem calculá-las. Muitos anos atrás, nós estamos falando de 300 anos aproximadamente atrás. Naquele período onde há como uma espécie de interrupção entre do Parampará tem poucos Vaishnavas conhecidos nessa época, historicamente. Nessa mesma época acontece esse Lalababu, e ele era muito rico. E o avô dele, quando ele nasceu, convidava pessoas publicando cartas. Na verdade, eram cartas escritas à mão, em folhas de ouro. Ele escrevia com folhas de ouro, convidava as pessoas assim e distribuía essas cartas para centenas de milhares de pessoas para anunciar o nascimento do seu neto, desse Lalababu. Então veja, Prabhupada Bhaksidanta vai explicar que dentro de você Chitya Guru está lá. Ou seja, o Guru dos Pés de Lótus Paramatma está dentro do seu coração. O Paramatma diz, você fez isso, você não deveria ter feito aquilo. Chyotya Guru, de alguma maneira, tenta regular a alma condicionada, mas ele só responde plenamente quando ele encontra algo genuíno, positivo. Então, o Guru que está no coração, se ele lhe ajudar, ele vai lhe ajudar a realizar tudo, toda a vida espiritual. Então, um sábio uh, só ouve um verso do Bhagavatam, como o Maharaj estava contando ontem. E imediatamente ele decidiu não voltar mais para casa, porque ele alcançou a sua maturidade espiritual. Então, o Paramatma o ajudou a realizar, ele disse, agora. E ele resolveu nunca mais voltar para casa. Muitas vezes aconteceu que o mesmo Harikata, o mesmo verso, que uma pessoa já tinha escutado antes. Você já pode ter escutado aquele verso e de repente você escuta o verso de um santo e de repente você escuta ele de outro santo e você te sente uma reação especial. Você já ouviu aquela explicação antes. Mas naquele determinado dia, quando você escuta, uma reação ocorre. Essa é a misericórdia, a Kripa do Chaitya Guru, do Guru da Consciência, de Paramatma que nos ensina de maneiras diferentes. Então, veja, Lala Babu, ele era um homem muito rico. E ele tinha 60 anos já. E um dia, ele sempre trabalhava, mesmo nos domingos. E nos domingos ele fazia cálculos sobre quanto ele ganhava. E um dia, uma uma empregada e a filha que trabalhavam no quarto dele, elas ganhavam dinheiro trabalhando ali. Então, um dia, quase no final da tarde, e essa a, a senhora que trabalhava, ela sempre, de repente, ela fala uma frase. Ela fala em Bengali. Eu vou ter que tentar traduzir em inglês de Xambaba. O dia inteiro já se foi. Mas o nosso desejo não chegou ao fim. O significado em bengali é muito claro. Pasna. Significa que ela queria dizer que o ela estava citando nesse ditado algo ligado àquele umbigo da banana, que se você queima, você pode produzir com as cinzas uma espécie de sabão. E ela usou essa metáfora para dizer que enquanto o dia foi, a vida vai, mas não nos livramos dos desejos. E Lalababu vai entender. De repente, ele está fazendo um cálculo e ele para, e uma voz vem para ele. Ele vai ouvir essa frase e ela vai reagir de maneira espiritualmente positiva, como se ela tivesse dito, toda a sua vida já foi e você não procurou Deus. Ele ouve como se ela tivesse dito isso. A vida se foi e você não se preparou. Em Bengali, em sânscrito, também significa desejo. A vida se foi e os desejos não acabaram. Ele imediatamente toma um choque e joga a caneta fora, ele se prepara e sai, sai de casa, naquele dia mesmo. E de noite ele vai embora. Aonde ele vai? Até Vrindavana. Ele, ele viaja como um mendigo. Finalmente, ele encontra um sadhu puro. Ele é Krishna, Siddha Krishna das Baba, de uma localidade chamada Chakaleshvara. Chakaleshvar. Então ele encontra esse sábio e decide servi-lo para receber misericórdia. E esse Maharaj vai lhe dar misericórdia e vai lhe ensinar a fazer vida, adoração, bhajana, cantar os santos nomes. E ele vai aprender isso de maneira exclusiva, ou seja, de maneira focada. E ele recebe muitos segredos da vida espiritual. Como fazer isto, como cantar os santos nomes. E Lalababu. Ele alcança Sida, porque o Guru também era um Sida, ou seja, alcança poder espiritual. Então ele decide fazer um templo. Ele recebe alguma doação e resolve fazer um grande templo. É muito próximo do Gopeshwar. Existe um templo muito grande. E depois disso, existe um local onde Tula Siddhasji Maharaj cantava os santos nomes. E, e ele começa a fazer o bhajana, ele é Tula Siddhas, ele é um homem ordinário. Então, o Senhor se manifesta para ele porque o seu Bajana era tão perfeito que o senhor Krishna se manifesta para ele o senhor aparece rindo e eles prestam reverências ao senhor Supremo ele diz por favor Prabhu eu gostaria de ver minha istadeva eu sei que você e Ramachandra são os mesmos e aí Krishna desaparece rindo e aparece na forma de rama para esse sado. Então, neste outro local chamado Gangudri, é um local especial. Porque quando o Udhava foi mandado até Vrindavana, quando Krishna manda Udava para Vrindavan, ele fica lá durante muito tempo. Então, de tempos em tempos, Udhava encontrava com as Gopis em diferentes lugares. Isso acontece muito antes de Krishna deixar o mundo material. Lá, as Gopis e Udhavas conversam. Existe um outro lugar muito secreto chamado Gengudri. É um lugar onde hoje está cheio de bananeiras, uma, ba uma floresta de bananeiras. Ah, era assim antes, naquela época. Hoje em dia eles cortaram as bananeiras. Era um local muito especial esse, porque ali ficava nas margens do Yamuna, onde Udava conversava com as golpes. Gyan Godri. Gyan Godri. Gyan é conhecimento, então esse é o local onde Udhava queria pregar para as gopis e na verdade ele acaba ouvindo o Siddhanta delas. Radharani é uma gopi, ele quer ensinar Radharani como um, como um filósofo, como um professor. Finalmente ele vai descobrir que o amor das gopis é maior do que o dele, o conhecimento delas é maior do que o dele. Esse é um lugar muito especial, o local onde o queria ensinar para as gopis, e, depois, e ele vai ficar tímido porque ele vai entender que elas tinham mais conhecimento que ele. Então, ali perto tem um outro lugar chamado Ranganatha Mandir, o templo de Ranganatha. Ali perto tem esse templo se eu não puder explicar um pouco sobre esse templo antes de falar mais aprofundadamente, não será útil para vocês. Então primeiro vou fazer uma introdução. A deidade que está lá, está lá desde Satya Yuga, desde a Era de Ouro. Ranganatha está lá desde Satya Yuga. Quem fez, quem levou, ninguém sabe. Ele foi encontrado numa floresta densa, deitado. Então um dia, um senhor, uma personalidade chamada Trirupan Aliar, algo assim, ele viu Krishna em sonho e Krishna deu para ele uma localidade, eu estou, a minha deidade está aqui, me, me encontre e faça um templo gigantesco, por favor. Ranganatha é Narayan. Narayan gosta de opulências. Gopala nunca disse para Madhavendra, faça um templo grande. Pode fazer qualquer templo, faça, me sirva. Mas Narayan gosta de opulências. Então, ele dá essa instrução para Trirupan Alwar, para que ele faça um templo muito grande. E Ele vai encontrar que naquela floresta estava cheio de cobras, onde a Deidade estava. Como chegar até a Deidade? Como que eu vou poder fazer um templo? Eu sou um mendigo, eu não tenho dinheiro. Mas Ranganatha insiste, você vai ter que arranjar. Então Tirupan Alal tentou fazer um grande templo, mas ninguém vai dar dinheiro para ele. Ele vai de porta em porta. E ninguém dá dinheiro, o que fazer? Com um pouquinho de dinheiro as pessoas davam, mas o que ele ia fazer com aquilo? Ele estava com esse problema. Como que ele ia servir? Ele era um grande sado. O senhor seguramente preenche o desejo de um sado. Não é possível que o desejo de um sado não seja preenchido. Meu Guru Maharaj disse Shambhava, Bhakti Pramod Purigusam Maharaj não tinha um tostão, mas o desejo do sado é realizado. Ele um dia chorou no quarto por conta de um incidente que aconteceu no templo. Ele disse: Onde que eu vou? Ele não disse: Me dê um templo ou nada. Ele só chora, vendo a briga entre os devotos. E Bhakti Pramod Purigusam Maharaj disse: Thakur, oh amado Krishna, aonde eu irei neste mundo material? E um devoto observa da janela naquela época. E então, pelo desejo do Senhor Supremo, a Bhakti Pramod Purusam pode pregar, e a sua pregação alcançou todos os cantos do mundo, mesmo em idade muito avançada. E mesmo depois de ter abandonado o mundo material, ele me colocou para pregar. Então quem está pregando não sou eu, é ele. A Minha pregação é dele. Então ele continua pregando mesmo depois de ter ido embora do mundo material. E assim esse sábio que queria servir essa deidade estava se perguntando como que eu vou servir essa deidade. E aos poucos ele conseguiu fazer dois ou três discípulos e um deles era muito inteligente, ele era, tinha uma capacidade de ele mantinha ah, se ele tocava os, os um, cadeados os cadeados abriam as pessoas não davam dinheiro e era a instrução do Senhor o Senhor disse para mim se você for fazer alguma coisa ilegal eu vou deixar ela eu vou limpar seu karma, não se preocupe porque você não está fazendo para você Então, esse devoto colocou a mão no, no cadeado e o cadeado abriu. Então, eles acabaram ficando com muitas, muito, muita riqueza por conta dessa... E o outro, o outro discípulo desse grande sábio de Satya Yuga, ele, porque se ele pisava na sua sombra, você não conseguia se mexer. Aquela pessoa ficava paralisada. E o terceiro homem podia caminhar sobre as águas. Esses três discípulos deste grande sábio, porque foi as instruções do Senhor Supremo, você vai construir um templo aí. Tiruparanda. Ele era um sábio de uma casta muito baixa, muito humilde, mas ele era um grande sábio. Então, de alguma maneira, ele conseguiu coletando muito dinheiro. E foi feito um templo gigantesco. Tem um templo central. Depois ele tem outro. Ele tinha é, sete é, muralhas. Esse templo é gigantesco. Um templo muito opulento. Finalmente, esse templo foi... É, levantado, erguido ali, mas, de repente, algumas pessoas queriam atacá-lo. Então, alguma pessoa pediu que ele devolvesse o dinheiro. Ele disse, mas o que, que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro aqui. O dinheiro está guardado em outro lugar. Você vai dentro do rio Caveri. Muitas pessoas não conseguem entender esse passatempo. Tirupan, Allah, ele pensava sempre no Senhor Supremo, nunca em si mesmo. Ele não pegou um tostão para si. O dinheiro está no fundo do caveri, no rio. Você vai lá, pegue um barco grande. E esses senhores materialistas eram como animais, eles eram inferiores aos animais. E eles pegaram esse barco e o homem que conseguia caminhar sobre a água. Ele levou o rio no meio do, do, do, do barco no meio do rio. E o barco afundou. Quebrou e todas as pessoas se aprofundaram no fundo da água. Esse homem caminhou por cima das águas e voltou ao Gurudeva. O barco quebrou e eles todos caíram. E Gurudeva disse, eles vão receber grandes benefícios. Porque o dinheiro dele que eles queriam de volta agora foi usado por esse grandíssimo templo. Em um outro ponto, eles, eles abandonaram o corpo no rio Kaveri, que é um rio sagrado. Então eles recebem grande benefício espiritual. Mas essa é uma história difícil de entender. Como é possível? Mas segundo os manuscritos, nós podemos demonstrar que não é ilegal. O Senhor Supremo diz, Se você for fazer algo ilegal para Krishna, aquilo pode tornar se tornar-se ilegal, pois ele é a causa de todos os mundos. O que é legal, o que é ilegal é tudo aparente, não são coisas eternas. O que hoje é legal, amanhã a mesma. o governo muda e diz que o que é legal hoje amanhã é ilegal. Uma coisa era ilegal dez anos atrás e hoje em dia é, é, torna-se legal. Então o que é essa lei? O que é legal e o que é ilegal? O que é honesto e o que é desonesto? Tudo isso depende de Krishna. Essas ideias que nós temos sobre é, essas questões estão ligadas à matéria. O que é honesto e o que é desonesto. Isso tudo roda em volta da nossa ideia material. Você já ouviu o nome do filósofo chamado Sócrates? Ele escreveu que o que é honesto e o que é desonesto é um termo aparente. O que é honesto para você pode ser desonesto para outra pessoa. O que é desonesto para outra pessoa pode ser honesto para você. Porém, segundo a visão dos Vaishnavas, Não como Sócrates. Sócrates vai falar de uma honestidade, de uma desonestidade, que depende da opinião das pessoas. O que hoje é considerado legal, amanhã pode ser considerado ilegal e vice-versa. Depende das circunstâncias. Mas, segundo a filosofia dos Vaishnavas, isso não é bom. O que, que dizem os Vaishnavas? Que honesto? Qual é a definição de honestidade? Honesto é aquele que está sempre manifestado, aquele que está sempre presente. Sat. Sat, Sat significa eternamente presente. Satguru, o Guru eterno. Talvez no mundo material alguém possa dizer que você seja honesto, mas aquilo não significa que você seja sat. Não é perfeito dizer que sat é simplesmente honesto, porque sat é algo eternamente perfeito, eternamente honesto. A visão dos Vaishnavas é mais profunda. Sat não significa honesto, e sim uh, eternamente presente, e a sat o contrário. E tudo o que está aqui é Asat. Porque na, nada no mundo material é eterno. Nada neste mundo material. Nada aqui é permanente. Tudo aqui é Asat. Você segue o que eu estou dizendo? De manhã eu estava é, citando um verso do Bhagavad Gita. Se você puder abrir seus olhos, você vai ver que tudo já está espiritualizado. Como é possível entendermos este verso? No Gita, o Senhor Supremo diz: Não está faltando uh, eternidade, não, não está faltando espiritualidade em lugar nenhum, tudo está espiritualizado. A espiritualidade é eterna, ela está sempre aqui. Muito bem. O Senhor Supremo vai dizer que ele é a causa de mundos infinitos, de infinitas realidades. O então, que quer que você faça para mim que possa parecer ilegal, mas na verdade não é ilegal. Torna-se legal porque você faz pelo meu amor, não por você mesmo. Pelo amor por Krishna. Então, o Sr. Krishna e Sudama Vipra, você já ouviu o nome de Sudama, o um amigo de Krishna? Você já ouviu o nome de Sudama? O Maharaj falou sobre Sudama no Mestre de Kartika do ano passado. Então, eles ambos, Krishna e Sudama, aprenderam de um muni chamado Sandipani Muni. Krishna, Sudama e Krishna eram amigos de infância muito próximos. Sudama é um menino brahmana. Né? E Krishna está ali como manifestando o seu passatempo de estudante, em Ele está, Ele aparece como se ele fosse um kshatriya. Em Vrindavana, Krishna não é kshatriya. ele é um Vaisha, porque ele age como um cowboy. Krishna, então, ele tem diferentes Varnas. Quando ele está em Mathura, ele é um Kshatra, quando ele está em Vrindavana, ele é um Vaisha. Mahaprabhu é um Brahma, O senhor vai manifestar um passatempo como Kshatriya em Dwaraka, a guerra de Kurukshetra, em Vrindavana ele é Nandanandan Krishna, ele é como um vaixa, como um vaqueirinho, um menino, um menino de fazenda. Então um dia, Krishna diz, eu estou com muita fome. Será que Gurudeva e a, e a esposa dele pode arranjar para Eu estou com muita fome. Krishna vai dizer, você pode roubar chola, algum, um item frito, uma preparação frita, que eu acho que é feita com grande bico. E Krishna vai roubar esses bolinho de grão de bico. E quando o Sudama rouba este Chola, não para si mesmo, ele rouba para Krishna. No mesmo tempo, Krishna diz para Guru olha lá, ele está roubando. Você <risos> pode roubar para mim um bolinho? E quando ele rouba, o menino vai roubar, Krishna vai para a mãe dele mesmo, que é a mulher do guru, e fala, olha lá, Sudama está roubando lá. E Sudama é pego. Começa a chorar. Eu não fiz por mim. E Krishna vai dizer, num lugar solitário, ele queria testar o que você não era capaz de fazer por mim. E o que você não era capaz de fazer por mim, e o que você fazer por mim e eu quis testar você. Você está pronto para fazer qualquer coisa por mim ou não? She was ready to take all Koikei was então, Koikei, no Ramayana, Koikei, ela vai tomar toda a culpa de mandar rama para a floresta. Mas é o próprio rama que vai dizer para ela, Mãe, você me ama? Sim, você é como a minha vida. O que, que eu não faria por você? Então, você pode fazer um serviço? Ele pede. Que seva. Você vai pedir para meu pai uma bênção para ele. E você vai pedir para ele me mandar por 14 anos para a floresta. E que Bharata seja o rei. É o próprio Rama que põe esse desejo na cabeça dela. Se não pudesse fazer os passatempos, matar Ravana, salvar Sita. Então Rama. Ele está sozinho com essa, essa segunda esposa do pai dele, a terceira esposa do pai dele. E ele diz para ela: Você vai fazer isso, um favor então para mim. Você vai ter que pedir isso, isso e isso. Ele é menino quando ele pede isso para ela. O que quer que eu peça? Sim, sem objeção, sem objeção. Então prometa. E quando ela promete, ele fala: Então você vai ter que pedir isso, isso e isso para o meu pai. Porque ele te deve três bênçãos, lembra? Você tinha salvado a vida do meu pai, lembra? O rei Dasara dá para ela três bênçãos. E ela diz, ok, um dia quando eu precisar, eu vou, eu vou pedir. E Ramachandra pega vantagem dessa dessa, dessa kai, kai. E o mundo inteiro vai detestá-la e cuspir nela. Quanta tolerância ela recebe pela satisfação de Rama. Isso é um grande segredo. Os materialistas não entendem o Ramayana. Então, o Ranganatha foi estabelecido lá. Ranganatha foi lá. Na Árvore da Índia. Eu nunca fui. Eu não tenho desejo ir ir para qualquer lugar. Então, a Deidade é estabelecida num templo gigantesco por desejo do próprio Ranganatha, do próprio Vishnu. O Alwar, o falso Alwar. Eu então, aluar significa acharya, então ele tem outros aluars. É uma descendência, eu não me lembro, acho que é o décimo sétimo ou décimo oitavo, aluar. aluar, alabar, eu acho que pode ser alabar com b, não sei. Perdoem, ele foi até Vrindavana e achou Vrindavana muito linda. ficou impressionado. Ao Vrindavana, ele quis fazer um templo ali, como o Em Vrindavana, ele faz um templo sem paralelos. Nenhum templo pode ser comparado com esse templo que ele fez. É um templo gigantesco, lindíssimo que tem em Vrindavana. Você leva horas para... Enxergar todo e esse tempo morre. para andar. Tem um muro imenso e um, e um outro muro cara, dentro. Se algum ladrão tenta pular ali dentro, ele morre porque tem corrente elétrica. Tem uma árvore dourada lá. Então eles fazem esse grande templo para distribuir misericórdia. E a especialidade do templo de Ranganatha, dessa deidade, nesse templo que é extremamente opulento, tem várias deidades nesse templo, diferentes Lakshmi's, tem razões para que essas deidades estejam lá. O um templo é gigantesco e a especialidade nunca, lá é que eles nunca usam né? eletricidade lá dentro do templo, eles usam fogo, velas ou lâmpadas de óleo são as regras desse templo e eles usam abanos manuais Tem turnos para abanar a banara Deidade. No Radhavala Mandir também tem um homem puxando uma um abana com uma corda. Eles fazem turnos de 8, 8, 8 horas, outro devoto vem e faz mais 8. Naquela época, grandes reis usam esse abano. O rei dorme dentro do templo. Tinha um buraco. E antigamente era assim, o rei dormia no quarto e tinha um buraco no teto. E tinha um abano que ficava pendurado e a corda conectada no abano passava pela parede, pelo buraco, e do lado de fora um homem ficava abanando o rei. Então, nesse templo de Ranganatha tem sempre um grande festival. Eles fazem urata um, uma procissão. Eles gastam um montanhas de dinheiro para esses festivais. É algo espetacular, os festivais são lindos lá. E existe um templo com um lago muito grande, com as bordas todas de pedra. E lá eles fazem os passatempos de Gajendra, ah, do elefante Gajendra. Eles, eles encenam os passatempos de Gajendra num dia especial do verão. Milhares de pessoas vão ver o passatempo de Gajendra. Está é descrito no Bhagavata, porque um crocodilo vai morder a, a perna do elefante Gajendra. E não é um elefante qualquer. Nós falamos sobre isso. E o nome dele era um Gandharva chamado Huhu. Ele era um Gandharva que cantava para Vishnu. Um dia ele brincou com Devarishi. Devarishi foi tomar um banho no Yamuna. Ele puxou a perna de Devarishi por baixo da água. Puxou. E o Rishi ficou bravo. Ele falou: Quem está puxando? Ah, oh, você. Você quer fingir que você é um crocodilo? Você vai ser um crocodilo. Você vai nascer como um crocodilo. Isso que o nasce Gajendra, Gajendra Maharaja, is não nasce lá. E Gajendra era Indra Dhyumana Maharaj. Não o mesmo Indra Dhyumana do Mahabharata. Ah, não. Daquele do templo de Jagadatta. Não o Indra Dhyumana que é famoso em Jagannath Puri. É um outro Indra Dhyumana de Satya Yuga. Não é nem o Indra Dhyumana Maharaj de There was some, due to some reason, do alguns, or Original. Temple. Então, so, esse templo foi parar debaixo anyway, Tem so, da terra. O nome do rei Anangavim, foi abençoado em novo. de o nome desse rei, que era o elefante Gajendra Indra e ele, O guru dele era Narada Muni. Um dia, Agastamuni vai até lá e ele não presta reverências para Agastamuni. Ele era um grande sado. Se alguém chega, um, uma pessoa sênior, você tem que ficar de pé é uma regra. E o Rishi ficou bravo. Mas quando o Rish fica bravo, na verdade é misericórdia. Quando você é amaldiçoado ou você irrita um Vaishnava, você vai acabar recebendo Krishna de alguma maneira. Essa maldição, na verdade, é uma bênção disfarçada, é uma bênção disfarçada. Maldição é mais do que uma bênção. Quando Narada é, amaldiçoa, os filhos de Kuvera, aquilo é uma benção, caso contrário, quem vai encontrar com Krishna? Krishna pessoalmente os libera e dá para eles uma posição eterna, você não sabe. Nanda e Kuvera, eles vão cantar no Krishna Lila, Madhu canta e Snigda canta, eles interpretam essas duas personalidades. Na Assembleia de Nanda Maharaj, todos os dias na corte de Nanda Maharaj, quando ele volta para casa, depois da prachada tem algum alguma, uh, teatro, alguma recitação, alguma, alguma poesia. Christian Balarama estão sentados, eles são os príncipes. Eles desfrutam dessa instanação. Nanda Maharaj dá doação para eles. Eles esperam algo dele porque ele é um rei, não? Então, esses dois filhos de Kuvera então, acabam indo cantar na assembleia de Nanda Maharaj. Então, veja que maldição que Narada deu para eles. Foi uma benção. Eles se transformam em árvores são derrubados. Por, as árvores são derrubadas por Krishna, eles se manifestam como semideuses e ficam ali na corte de Nanda Maharaj. Muito bem. O rei Indra Dhyumana nasce como um elefante. Então, tem também um outro rei que tomou a forma de um elefante por ter cometido ofensas. Muito bem, Gajendra é Maharaj. E o crocodilo é Hoho Gandharva. O Gandharva é chamado Roho. Bhagavan Gajendra então, Gajendra chora quando ele é mordido pelo elefante e ele diz, ó oh, Prabhu, não estou pedindo para que você me proteja, meu corpo de elefante. Não pensa que eu estou pedindo para que você proteja meu corpo de elefante. O que, que eu posso fazer com esse corpo? Não estou interessado. Eu estou interessado em receber a tua misericórdia. Não estou pedindo para que você salve esse corpo, para que eu possa brincar com a elefanta. Não, não é para desfrutar lá. Está escrito assim, eu não estou interessado que você me salve para que eu possa desfrutar mais neste corpo. Qual é o uso deste corpo? Este corpo de animal? Eu estou dependendo da Tua misericórdia, então o Senhor Supremo vem de pé sobre Garuda e Lakshmi Devi, eles vêm os três, Narayan, Lakshmi e Garuda. E eu já expliquei como é essa manifestação dos três para Gajendra em aulas passadas de Shambhava. Então, muitas, muitos pontos... Podem ser explicados. Muito bem, quando o Senhor Supremo eles pula em cima das costas de Garuda Aí ele pula das costas de Garuda Com a sudarsana acesa, acionada E ele corta a garganta do crocodilo Ele vem voando com a velocidade da mente Então, assim, o crocodilo também é liberado, porque ele é tocado pela Sudarshan. Então, ambos são liberados por, por Vishnu. Aqueles que estão fazendo Vajjana de maneira inteligente, eles podem fazer essas perguntas. O Maharaj, está escrito que durante milhares de, água, milhares de anos existe uma luta entre o elefante e o crocodilo. Você acha que a, a, a vida é, dura 70 anos mas em Satya Yuga ah, Esse passatempo a luta entre o elefante e, e o crocodilo dura muitos anos Porque é, eles estão em Satya Yuga Uma tartaruga vive 500 anos a Sua vida não é igual a dela Você não sabia disso 500 anos, um Tem tartaruga de 500 anos. A vida do elefante também é muito longa. Muito bem. A luta durou milhares de anos, como é possível? Essa é uma pergunta inteligente, como é possível que por milhares de anos eles briguem na água. É uma luta que acaba... É, nenhum animal acaba sobrevivendo lá, porque eles destroem toda a fauna da, da, da, da água desse lago. Então, mas, então se tudo está destruído ali, como que ele consegue uma flor de lótus para oferecer? Para os pés de lótus de Vishnu. Ele fala na Narayana, ele joga uma flor para Vishnu. Como é possível? De onde vem essa flor? É uma pergunta inteligente, porque se todo aquele lago foi destruído, se tudo ao redor estava destruído, por conta dessa luta entre o elefante e o crocodilo. Aonde que ele achou uma flor de lótus? Seria absurdo? Então, Vishvanatha Chakrabarti Thakur dá uma resposta. Muito bem. Quando Lakshmi Devi vem junto com Vishnu, quando Lakshmi Devi vê a dor de Gajendra, Gajendra está chorando, estou aqui numa situação terrível, Lakshmi Devi dá a flor dela. Ele diz, meu filho, tome, eu te dou a flor para você oferecer para o Senhor. É a flor que Lakshmi dá para Gajendra, ele dá para os pés de Narael. Vejam que visão perfeita, que compreensão. Então, em Shravan Purnima, é um mês do calendário Bengali, durante as monções, eles fazem esse passatempo, interpretam, encenam esse passatempo. Então, isso acontece no tempo de Ranganatha, mas nós, Gaudias, não estamos tão interessados, Nós vamos algumas vezes, sim, mas não somos tão interessados na adoração de Narayana. So many things also there, então, nós precisamos falar do Parikrama, de Vrindavana. Como nós podemos enxergar Vrindavana? Ouvindo Radha Radha Gopinata, Radha uh -huh. Muito bem, Agora, nós estamos tentando enxergar este parikrama de Vrindavan através do Harikata. E amanhã nós vamos falar sobre outras visões especiais. Porque existe um templo muito especial lá. Um templo desenhado de maneira muito linda, mas nós não costumamos ir lá. Nós vamos ver... Essas so, coisas amanhã. Hoje nós vamos parar por aqui. Mathura, nós vamos falar do, do de de templo de e de outras deidades de Mathura. De lá nós vamos começar o Parikrama para as florestas de Vrindavan né? nas e próximas e aulas. Se <música> Não creia que o javadartha estava ok. Vanchakalpaduru secava assim de batu. Pra jitanan pavan